9 Curiosidades sobre Groot Esse personagem tão amado pelo público por sua fofura continua ganhando novos fãs. Se você gosta desse alienígena vegetal, confira agora 9 Curiosidades sobre o Groot. 1. Um, Groot possui regeneração celular acelerada, isso faz com que ele possa se regenerar completamente a partir de um único pedaço como um graveto. Além disso, a pele dele é basicamente impenetrável e diferente da madeira terrestre, ela é resistente a incêndios. Ele também pode produzir clones de si mesmo e se comunicar com diversas formas de vida vegetal do universo. 2. A Seneca Groot se sacrifica para salvar seus amigos não é surpresa para quem já o conhecia dos quadrinhos. Groot sempre se põe em risco para salvar seus amigos, como no filme dos Guardiões da Galáxia. 3. Nos quadrinhos, antes do que a maioria conhece, o personagem era jovem e conseguia se comunicar muito bem, falando normalmente porque suas cordas vocais ainda permitiam. Para quem não viu o short do Groot, explicamos porque ele só fala as três palavras Eu Sou Groot. Groot se declarava como Monarca do Planeta X, e pretendia exterminar a raça humana para realizar experimentos. Somente em 2006 sua história foi mudada e ele se tornou o que conhecemos hoje. Quatro, outro personagem que já ganhou o vídeo foi o Venom. Nas HQs dos Guardiões da Galáxia, o simbionte conseguiu escapar de onde tinha sido aprisionado e nosso Groot foi um dos hospedeiros que ele contaminou na equipe. E só Drax pôde libertar o amigo. Algo engraçado é que o gigante de madeira só conseguia dizer a frase, eu sou Venom. 5. A palavra Groot vem do holandês e significa grande. A escolha do nome desse personagem não foi por acaso, pois além de ser um gigante, ele também é capaz de aumentar de tamanho. 6. James Gunn é um roteirista, diretor e produtor que trabalha na Marvel na criação dos filmes de seu universo cinematográfico. Certa vez em seu Twitter, James Gunn respondeu um fã que perguntou Por que Peter Quill não usou seu tradutor universal para entender Groot?". A resposta foi Peter Quill não tem um tradutor universal, ele tem um tradutor. Esse tradutor não possui todas as línguas e, além disso, as pessoas não entendem Groot através da língua, mas através da conexão com Groot. 7. Nos filmes, Groot é dublado por Vin Diesel, e não só em inglês. Vin Diesel gravou a frase Eu Sou Groot em diversos idiomas, incluindo o português. 8. Groot com certeza ganhou fama por sua fofura principalmente em sua forma bebê e adolescente, mas apesar dessa aparência tranquila, Groot sofre com problemas de controle de raiva. 9. Chris Pratt, o protagonista de Guardiões da Galáxia, Senhor das Estrelas, logo no início das filmagens percebeu que poderia ser ofuscado pelo pequeno coadjuvante, Groot. Durante a sequência de abertura do filme, em meio a uma imensa batalha, a câmera se mantém focada no bebê Groot, dançando no fundo. O diretor James Gunn, em entrevista, disse se lembrar de Chris Pratt olhando para o boneco na cena e dizendo, droga, ele vai roubar o filme inteiro. Essas são as nove curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.